E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou falar agora de um aplicativo que eu tô usando E eu espero que vocês curtam, ele chama Moises, vamos lá pra tela Então, eu tô aqui no YouTube, coloquei uma música do Foo Fighters aqui pra gente fazer uns testes Vamos lá, aqui é o site moises.ai, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês Ele é, foi eleito o melhor aplicativo de crescimento pessoal em 2021 Vocês podem ver que em cima tá escrito aqui e o que, que ele faz? Ele pode fa é, possibilitar você fazer a separação de faixas de músicas que tem, aí, os, tem links no, no YouTube ou alguma outra rede. E você pode fazer isso também com arquivos, mp3 e tudo mais. Vou mostrar para vocês como é que faz a parte é, da parte básica de, de separar as trilhas e tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá para o exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero pegar essa música do Foo Fighters aqui, Run, e eu quero fazer um cover com ela. Independente de instrumento, no meu caso eu toco bateria, mas você pode ser vocalista, guitarrista, baixista. Vamos lá, peguei aqui o link, ou copiei aqui em cima, ou, copiei, ou vi não compartilhar, tanto faz. Eu vou abrir agora o aplicativo de desktop, que é muito, muito melhor para trabalhar. Vamos para ele aqui, agora, Pá. pronto, tá aqui. No aplicativo aqui, dá pra ver que é até minha conta mesmo. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai clicar em upload. Eu quero fazer o que? Separar as faixas. Inclusive tem uma opção de masterizar. Isso é uma, uma feature premium. O que, que eu posso fazer aqui? Pegar os arquivos, jogar o arquivo do computador para ser é, separado das faixas, ou eu posso simplesmente pegar um link e jogar aqui. Ele vai fazer todo o serviço para mim assim, em um segundo. Coloca o link aqui a partir de uma URL próximo, aí eu digo o que, que eu quero separar, vocal, bateria baixo e outros, ou eu quero ser só duas faixas uma para vocal, um para o restante que é o instrumental e os outros instrumentos é, isso aí serve, serviria para vocalistas e é, posso ter outras divisões aqui, depende do teu uso, eu vou colocar para separar vocal, bateria baixo e outros que é a primeira opção, mas geralmente é que eu uso, esse envio aqui é super rápido, você pode ver aí que vai carregar já 100% e agora vai processar a música tá vendo aqui tem alguns que eu já joguei aqui aqui você tá vendo que ela tá processando isso que vai levar dois minutos no máximo isso que é super rápido eu volto assim que finalizar aqui beleza então pessoal voltando aqui o que que é o que, que aconteceu já finalizou o processamento aqui isso levou dois minutos no máximo aí a gente pode clicar em cima do arquivo que você colocou e já vai vir separados as faixas né aí vamos lá vou dar um play aqui na frente eu não vou deixar muito por causa de problemas de copy, né? Vamos lá. Deu pra ver que ficou bacana o volume. Sempre vem assim, muito bom. Vou agora colocar só vocais, ó. Agora só batera, vamos lá. Vou incluir agora o baixo e batera, vamos lá. Só o baixo. Tudo e é muito simples. Aí o que, que você pode fazer agora aqui? Você pode exportar esse arquivo separado. Ou você pode, por exemplo, exportar uma mix. Você pode fazer uma mix aqui que você quiser. Vamos, por exemplo, eu quero tirar a batera. Eu venho aqui baixar. Eu posso baixar separado, baixar com o smart, o metrônomo. E aí ele já vem com o um clique. Posso baixar tudo ou posso baixar a mix. A mix é o quê? É esse arquivo aqui, do jeito que ele tá aqui que eu coloquei. Eu botei um dos instrumentos, uma das faixas. Aí eu baixo a mix aqui. Pronto. Preparando arquivos. E ele vai mandar para mim. O arquivo já vai baixar. Entendeu? É muito simples assim, não tem muito segredo. Ele faz o serviço para você todinho. Isso é uma das features que ele tem. Você pode escolher que formato de, de áudio que você quer. Eu considero o Wave para você baixar, mas você pode baixar mais compactado, o MP3. Mas, uh, Pronto. O arquivo já vai para baixar. E é isso. Aí você pode ac acessar a conta premium porque o valor é muito irrisório para tudo que o software te dá de opções para você fazer então você, eu vou deixar o link aqui embaixo do site para você dar uma olhada e você pode usar... ver as outras features para trabalhar, tá bom? então é isso, eu vou colocar aqui de no novo o site do Google Chrome Google é... tá, é isso aí, o site vai estar tá aí para vocês e espero que vocês tenham curtido o vídeo Acessem o site, façam os testes Tem como ter conta gratuita E você vai ter uma limitação Para a quantidade de música que vocês podem colocar E tudo mais, mas isso aí é é outra coisa, né E aí você vê, dependendo da necessidade Você faz o, o, a forma que você quiser Então é isso galera O vídeo é sobre isso vocês Podem ver o desenho aí, por isso o barulho Desenho aqui Aí é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, usem o aplicativo, ele é muito massa, é muito bacana e funciona mesmo galera. É isso aí, obrigado, valeu pessoal do Moises pelo suporte aí e até mais, tchau.